Glória a Deus, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Amém? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, andássemos nelas. Deus, nós te louvamos por esta palavra. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos porque mais uma vez estamos na tua casa, mais uma vez podemos te louvar, podemos engrandecer o teu nome. A tua palavra diz que o Senhor se faz presente onde estiver dois ou três, reunidos em seu nome. O Senhor estará no meio deles. E nós estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Viemos aqui em teu nome e cremos que o Senhor está em nosso meio. E que o Senhor não está aqui em nosso meio apenas por estar, mas que o Senhor está aqui para operar, para nos abençoar, para derramar do Teu Espírito sobre nós, para renovar as nossas forças físicas e espirituais, para renovar a nossa fé. Nós Te agradecemos pela Tua presença. Te louvamos porque grandes coisas... O Senhor tem feito por nós. E com certeza o Senhor vai continuar fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus ele nos deu vida. Quem está vivo aqui, diga amém. amém. Graças a Deus. Deus. Temos vida. Jesus disse, a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira João 3,16 que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos vida em nós. Esta vida que o Senhor nos deu é para toda a eternidade. A nossa vida não vai se acabar aqui. Né? Nós vamos viver eternamente com Deus. O apóstolo disse que ele nos deu vida estando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 Glória a Deus. Antes nós andávamos também. Nos nossos delitos, nos nossos pecados. Segundo o curso deste mundo. Sabe aquele negócio? Para onde um vai, todo mundo vai atrás. É? é como se. Se houvesse uma grande multidão e alguém puxando aquela multidão. Onde um vai, o outro vai. Vocês não vêem essas passeatas, quando tem essas passeatas, quando tem esses movimentos, que sai todo mundo para a rua, e onde vai um, vai todos. Entendeu? Aí, de repente, surge uma confusão, como ontem, né? não sei se vocês viram. Aí sai todo mundo correndo para um lado só, de repente, um corre para um lado, outro corre para outro, e para causar destruição, causar morte, causar confusão. É assim que o mundo anda. Mas a palavra diz que o Senhor nos deu vida. E esta vida é uma vida abundante. Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Esta vida que hoje nós vivemos em Cristo, é uma vida abundante. É uma vida que vai... Durar para sempre. Nós estávamos mortos. Quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não tínhamos ainda aceitado Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós estávamos mortos. Espiritualmente estávamos mortos. Andávamos para lá e para cá, porque fisicamente nós estávamos vivos, né? Trabalhávamos, comíamos, bebíamos, fazia tudo que o mundo faz, mas nosso espírito estava morto. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos nos nossos delitos e pecados nos quais andávamos antes, segundo o curso do, deste mundo. Porque este é o curso do mundo. Né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós sabemos que tem um espírito né? que atua nos filhos da desobediência. Que não é o Espírito de Deus. Que não é o Espírito de Deus. Entre os quais também todos nós andamos, outrora, antigamente. Hoje não andamos mais. Segundo as inclinações da nossa carne, para onde a carne puxava a gente ia, né? A carne queria ir para lá, a gente ia. A carne queria fazer não sei o que, a gente fazia. Porque a gente andava conforme a inclinação da nossa carne. Se a nossa carne quisesse partir para a briga, nós partíamos para a briga. Né? Xingávamos, brigávamos. Entendeu? Fazia tudo que a carne gosta. Porque a carne gosta de tudo que é da terra. Porque ela é terra, né? ela é pó. Então ela gosta de tudo que é da terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos encontrou, nos salvou, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Os pensamentos, né? Porque o pensamento do ser humano, o ser humano está aqui, o pensamento está, não sei quantos por hora, por segundo. E pensa várias coisas ao mesmo tempo e marquina um monte de coisas ao mesmo tempo e projeta várias coisas ao mesmo tempo é, os, os nossos pensamentos e nós andávamos conforme aquilo que pensávamos de repente nós achávamos que estávamos certos e andávamos conforme os nossos pensamentos conforme o desejo da nossa carne glória a Deus Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós éramos, por natureza, como todo mundo, filhos da ira. Filhos da ira, como os demais. Mas a palavra de Deus nos diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você tem certeza do amor de Deus? Você tem experimentado o amor de Deus? Se estamos aqui hoje é porque Deus nos ama. Se estamos assentados em lugares celestiais, porque aqui é um lugar celestial, sabe? é porque Deus nos ama. Glória a Deus. Senão, nós não estaríamos aqui. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Que coisa maravilhosa. Mesmo nós estando mortos em nossos delitos, em nossos pecados, sem conhecimento de Deus, querendo viver como o curso do mundo vive, Fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Sendo por natureza filhos da ira. Glória a Deus. Mas Deus nos amou. Ele nos ama. Por causa do grande amor com que nos amou. Deus sendo rico em misericórdia. Estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quem crê que já é salvo, diga amém. Tem um louvor que as crianças cantavam que diz, que diz, quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Glória a Deus, vocês se lembram, né? Nós temos certeza, quem tem certeza da sua salvação diga aleluia. Glória a Deus. Nós temos certeza, porque temos certeza da presença de Deus na nossa vida. Temos certeza da, da fé que temos no Senhor Jesus. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Nós temos que ter certeza em quem temos crido. Ele disse, eu sei em quem tenho crido e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem tem um depósito no céu, diga amém. Já depositou esse mês, já depositou hoje? Já mandou seu depósito para lá? Todos os dias a gente deposita um pouco. né? Cada dia que Deus nos dá a oportunidade de viver aqui na terra, a gente vai colocando lá no depósito de Deus. Tudo aquilo que hoje fizemos, para a glória de Deus. Esse momento que estamos aqui na casa do Senhor, já está depositado lá no céu. Já fez aquele barulhinho. O anjo do Senhor já anotou lá. Já está lá diante do Senhor, meu servo, minha serva, tal, foram a minha casa, tal dia, tal hora. Está lá diante do Senhor. Estamos depositando lá no céu. E depois nós vamos receber esse, esse depósito, sabiam? Naquele dia, vai ser contado todos os depósitos que nós temos lá diante de Deus. E nós vamos receber os nossos galardões, segundo os depósitos que temos lá. Glória a Deus que você tenha lá um grande depósito. As pessoas hoje em dia estão tão preocupadas em quanto elas conseguiram guardar, quanto que elas conseguiram depositar, em que valor está a conta delas. Quanto elas estão conseguindo depositar. E de repente ter uma conta tão recheada, né? Aqui na terra. Mas quando vai ver na conta lá do céu, não tem nada. Está zerada. Quem está com a conta zerada tem direito de receber alguma coisa? Não vai receber nada, irmãos. Não tem nada para receber. Diga misericórdia. É bom quando nós temos certeza. Eu tenho, olha, graças a Deus, eu tenho uma quantiazinha lá, depositada em tal conta. Na hora do aperto, né? Você fala assim, ai, graças a Deus que eu reservei. Eu tenho lá uma reservazinha. Talvez nem seja muito, mas vai dar para suprir. Esta é a minha necessidade. E já pensou naquele dia você não ter nem um pouquinho depositado na nossa conta lá em cima, perante o Senhor? O que vai ser de nós? É? O que vai ser dos seres humanos que não tiverem depósito? Que não aproveitaram o tempo que estão tendo aqui na terra para depositar perante o Senhor? Glória a Deus. Em compensação, vai ter pessoas que vão ter uma enorme conta bancária. Bancária não, uma... vai, vai ter um grande depósito lá no céu. Como Paulo disse, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. Se você ainda não depositou, comece a depositar. Mande seus depósitos para Deus. Coloque lá diante do Senhor tudo aquilo que você tem feito por amor a Ele aqui na Terra, porque só vale se for por amor. viu? Se for apenas por contenda, porque viu o outro irmão fazer, ou se for porque quer agradar esse, agradar aquele, não vai valer de nada. Mas se você fizer por amor e depositar lá diante do Senhor, naquele dia você vai receber. Há? Vamos receber desse depósito que está lá diante do Senhor. E a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque estávamos mortos. Então, quando passamos a conhecer Jesus e aceitamos Ele como nosso Salvador, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Não estamos mais mortos. Diga para o seu irmão: eu não estou morta. Eu não estou morto. Eu estou vivo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que esta carne venha a morrer, o nosso espírito está vivíssimo. Para a glória de Deus. E vai estar aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Porque vai ressuscitar e vai receber um corpo glorificado. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Coisa maravilhosa. Assentarmos em lugares celestiais. Estamos aqui assentados em lugares celestiais. Estamos aqui num lugar que é de adoração a Deus. Num lugar que foi feito para glorificarmos a Deus. E estamos também assentados nas regiões celestiais. Aguardando o arrebatamento da igreja. Nós não somos deste mundo. Jesus disse: vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Então não se apegue muito ao que esse mundo oferece, não, porque você não é desse mundo. Tá? De repente, alguém pode dizer assim: hum, será que -se é uma alma pelada? Será que -se é uma alma penada? Não, não. É apenas alguém que está vivo, que está vivo, que ressuscitou, que estava morto, mas agora está vivo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Como é rica esta graça de Deus, como ela é enorme, como ela é grande, como ela é poderosa. Glória a Deus. É para isso que o Senhor nos salvou, para mostrarmos nos séculos vindouros. Aleluia. A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo disse, olha, não é de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, nós não estaríamos aqui. Eu mesma não estaria, você também talvez não estivesse pelas obras. Né? Nós não somos justificados perante Deus pelas obras. Nós somos justificados pela fé. Né? É pela fé. Glória a Deus. E Paulo disse, não é por obras. Porque senão nós não chegaríamos nem na metade do caminho para entrar no céu. Porque não temos tantas obras. Tem pessoas que têm obras muito melhores, muito maiores do que as nossas. Mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem estar servindo ao Senhor, existem pessoas que fizeram obras nesse mundo maravilhosas, fizeram coisas grandiosas. Mas a salvação não é por obras. A salvação é pela fé, é pela graça, pela fé no nome do Senhor. O que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não merecíamos essa tão grande salvação. Mas o Senhor achou graça em nós. E pela sua graça, pela sua bondade, por sua fidelidade e misericórdia, Ele nos deu esse direito de sermos salvos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, quer dizer, não é mérito nosso. Não é porque somos bonzinhos, suaves, sabe? Mancinhos. Tem crente que é bravo, pior do que não sei o quê, entendeu? Tem crente que parece uma seda assim de longe. Quando você pisa no calo dele, você vê que ele se transforma. Aí você fala: Meu Deus misericórdia, você nem esperava, de repente você é um susto, glória a Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, se a pessoa se fosse por obras, quanta gente ia se glorificar, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu sou isso, e eu sou aquilo, e eu ajudei tantas e tantas pessoas, e eu fiz e fiz e fiz e fiz e fiz. E a assim ser é um tal de pessoas é, glorificar-se a si mesmo, mas não é, não é por obras. Ninguém pode se gloriar, porque não é por obras pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não é porque a salvação não é pelas obras que nós também vamos fazer toda sorte de coisa ruim, né? Né? Nós temos que ter cuidado também com as nossas obras. Nós temos que também, nós temos que também é, praticar boas obras mostrar para aqueles que ainda não conhecem o Senhor que nós somos uma árvore que dá bons frutos. A palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece o verdadeiro servo de Deus. Você não conhece o servo de Deus assim só de olhar, não. Só de conhecê-lo, não. É pelos frutos dele. É por aquilo que ele faz, a maneira como ele vive, a maneira como ele serve a Deus, o jeito que ele se comporta na presença de Deus, a caminhada dele com Deus ao longo dos anos. Pelos frutos se conhece a árvore. A palavra de Deus diz que você não pode colher é, frutos doces de uma árvore que só produz... Frutos azedos. Né? Você não vai colher é, de um pé de, de um pé de, de mexerica um opocão, você não vai colher laranja. Você vai colher a pocã, você vai colher a mexerica, como alguns falam, mas você não vai colher laranja. E se o pé de laranja é de laranja azeda, você não vai colher daquele pé de laranja, laranja doce. Porque vai sempre produzir laranja azeda. Ou então laranja doce. É pelos frutos que se conhece a árvore. E o verdadeiro servo de Deus se conhece pelos frutos que ele produz para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras o Senhor preparou bem antes de tudo isso que estamos vivendo hoje, bem antes de conhecermos a Ele, antes do mundo existir. Assim que Ele criou o ser humano, Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. E através das nossas obras, da nossa maneira de viver, é que as pessoas vão conhecer se somos ou não somos verdadeiros servos de Deus. Glória a Deus. Existem pessoas que falam assim, meu Deus, ainda diz que é crente. Já ouviu isso? Ainda diz que é crente. Como pode? Porque o mundo está de olho em nós, sabia? O mundo está assim, ó, observando o nosso andar, o nosso levantar. Eles estão atentos para saber se realmente somos servos de Deus. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados. O escritor aos hebreus né, escreveu. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É uma nuvem enorme de testemunhas. Pessoas que estão nos observando e os espíritos... Das trevas também, observa os servos de Deus. Como é que eles andam? Como é que eles vivem? Como é que eles falam? Qual é a linguagem deles? O inimigo está pronto para ouvir as palavras que saem da boca do crente. Tem um versículo na Bíblia, que eu, que eu não me lembro agora, mas que diz, Pela, pelas suas palavras... Sereis salvos e pelas suas palavras sereis condenados. Por isso que nós temos que ter cuidado com as palavras. Porque aquilo que falamos, nós simplesmente lançamos a palavra. E depois que você já falou, não adianta você querer engolir a palavra de volta. Ela já foi lançada. E o inimigo já catou. Cada palavra que sai da nossa boca, ele fica ali... Tentando a gente, sabe? Tentando, tentando, para ver se a gente fala uma palavra que venha fazer com que as pessoas duvidem da nossa fé. E nós temos que vigiar nas palavras, para que nós não sejamos é, condenados. Porque todas as palavras que saem da nossa boca, depois que a palavra é lançada, não tem volta, não tem retorno. Por isso que a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque às vezes nós temos uma facilidade enorme para falar palavras que ofendem as pessoas, que, que vêm denegrir a fé, da, a fé que nós temos no Senhor. Palavras de desânimo, palavras que vêm é, já carregada de, de, de de sujeira, sabe? Tem cada palavra suja por aí que não dá nem para pensar, quanto mais falar. E a boca, às vezes, fica viciada. A nossa língua ela fica viciada também, sabia? Viciada com palavras torpes. A palavra de Deus nos fala, nesse mesmo livro que nós lemos, nessa mesma carta de Paulo, em Efésios, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saia palavras que edificam que transmita a graça às pessoas que estão ouvindo. Amém? Quem entendeu a palavra, diga amém. amém. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Se você não consegue... não consegue conter as palavras, principalmente no momento da... Sabe que você fica irado? No momento que você fica irado... Você não consegue conter as palavras? E de repente acaba soltando cada palavra. Alguns soltam um palavrão. Diga misericórdia. Se você não consegue, comece a orar ao Senhor e peça. Senhor, me dê domínio próprio. Peça domínio próprio para o Senhor. E o Senhor vai te dar. E na hora que vier aquela vontade que às vezes vem, sabe? Porque às vezes o inimigo atormenta tanto em forma de que ele não vem sozinho, né? Às vezes dá aquele negócio Aí a gente engole em seco, sabe? E se domina. E segura. E aí passa um pouquinho, passa toda aquela ira, a gente fica calmo, calmo, calmo. Glória a Deus.